Tá gravando e fala pessoal tu é o paulo e é mais um vídeo eu vou jogar super surf faz três dias que eu não gravo um novo vídeo caso que eu tava descansando um pouco Mas, finalmente eu, eu vou gravar mais um vídeo aqui eu não parei, eu não parei o meu canal obviamente sim eu avisar vocês se eu ter acabado com o canal eu ia ter avisado. Só estava descansando. Mas finalmente, né? Aqui estamos, né? Mas deixa eu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para todos os meus vídeos. Mas em relação, vamos jogar. Quer dizer, bora jogar, né? No momento que eu falo. Não estava, não estava me se mexendo, estava por lá, passando, não dava, já com né? Meu Deus do céu. Tá. pegamos um foguete para coletar moedas. pegar o imã pra para para também coletar moedas esse <risos> isso é muito bom desse jogo mas mas tá travando demais tá tá travando um pouquinho mais ainda não muito como não um pouquinho como muito como se diz tá da só um pouquinho mesmo H H H Ei, Meu Deus do céu, tome cuidado. Ah, droga? Quase, né? também bem, esse vídeo vai ser dois jogos em um vídeo, até. O vídeo vai ser editado, obviamente, né? Provavelmente a gameplay vai ficar em horizontal. ou tal. Esse jogo não é tipo horizontal. Então a tela vai ficar muito estranho para para para esse jogo, mas no próximo você vai fazer de Freds. Finalmente vou voltar a gravar a de Freds nesse vídeo, ok? Mas mas, mas, mas vamos é ir de novo. Nossa senhora, aí não dá, né? Tá, ok, vamos para o o vídeo vai ser um, um pouco curto ou não, né? Acho que o parte mais longa do vídeo vai ser do de Freds né? Mas vamos aí, infelizmente esse gravador é, que eu uso hoje em dia, que é o Screen Recorder, não tem, é, corte. Então, então, tem que fazer assim mesmo que eu estou fazendo. Gostamos estamos aqui. Do Five Nights at Freds. Estamos aqui. Do Five Nights at Freds. Vamos continuar na note 2. Espera que não tenha um susto, né? Pelo amor de Deus. Já, já, não, já tô quase sem. Já tô quase desistindo. Já saiu, boni Tá. pega! Fecha boa precaução. Oxi, foi tipo precaução. Onde que tá ah, ali? Talvez eu te dou mais um susto. Eu um susto agora e três, dois, um. <risos> Um sustinho, ai escutei barulho de passos, estoques. doido se eu não sumir daí eu fecho a porta cê é louco eu não eu não, eu não tô conseguindo mais jogar pra frente não cê é louco Sabia sumiu é o bone. Oi tá tá na porta. Só fica de boa né. A porta tá fechado. Então vamos ignorar. Eu gosto de ser que o bone tá na porta. Ó, oh, quer ver? Ó. Oh. Ah, não, errei. Nossa Senhora. Tipo, precaução, hein? Puxo feio, hein? O Bonnie que deu mais susto. Sempre é o Bonnie ou o Fred. Quando acaba a energia. E sempre esses dois. O Foxy nunca atacou eu. E a Chica nunca atacou tá eu. Pode só falar. Tô completamente. Eu não sei. Barriga. Tá escutando esses passos? Meu Deus, que passos é esses? Baixei o volume. Tá. que tá batendo aqui? Morri! De novo! Tchau! Tchau, Volta Não vou me assustar não Eu, Fred, acorde fez o Fred vai me atacar Já é Tô ruim Ai, meu Deus do céu. Ai. Nossa, meu Deus Nossa, bem na hora que o Fred me assustou. Com isso aqui, ia demorar um pouco. É, não deu. Tem uns bloqueados aqui ó fashionights tem como comprar não ok né oi tem as pelúcias ali ok tem umas opções o vídeo né o vídeo vai ser um pouco curto também para descansar da gripe mas tudo bem né só para todo mundo que para está na estreia que não só na estreia salve luz e deixa fogo e você e é todos tchau